Você tem dificuldade para controlar as suas finanças? Eu tenho como lhe ajudar. Entra agora no meu site altemberfarinhas.com.br e baixe a planilha de controle financeiro pessoal.